Rapaziada, para quem não sabe, simplesmente vou mostrar que aqui, examinando a caixinha, você vê que tem um orifício ovíparo. E nada mais, nada menos, pode ser combinado com essa joiazinha. E dentro, temos nada mais, nada menos que o distintivo da Stars. E se você também examiná-lo, pode ver que ela é bem massa com seus brilhinhos aí, um pouco desgastado, muito real... Mas atrás dele tem um botão super mágico que o transforma em chave USB. <risos> Essa é boa, hein, tio? Beleza. A chave verde já foi usada totalmente. Podemos descartá-la. Daquele jeito. Ah! Ó, se o Boot Nelson nos deixar... O Caverninha vai nos mostrar agora que aqui... Acho que era no segundo andar. Ó, na sala... O escritório da stars é simplesmente onde tinha aquele computador que a gente não mexeu tem uma pavoreta e outras coisas mais antes de mais nada eu queria simplesmente mexer no baú aqui vamos ver se tem como descartar mais alguma coisa vou descartar isso aqui que eu tô pressentindo que eu vou pegar mais fazer muito trabalho o marvin de um lado o tiozinho do outro marvin você vai ter que vir bem rápido pra cá isso não atrapalhe não me atrapalhe se ele cortar caminho, ferrou. Ixi! Beleza, não cortou caminho. Chance de sobrevivência. O único problema é que a gente vai ter que passar por uma parte que tem liquor. Se esse cara vir bem rápido, ferrou, tio. Ó. Vamos de boa. Rapaziada, é, ele vai vir. Se o tiozinho vir atrás, ou se o liquor estiver no meio do caminho. Esquece. Se ele pular no chão, já era. Rapaz, tem gente mijando aqui, hein? A caverninha pegou tudo aqui, né? Só, só pra ter certeza. Rapaz, eu odeio esses slickers, hein? Cabreirão! Tranquilão. Rapaz, é passando aqui, aqui já, já, já tem como correr. Ó, temos esse armário por abrir. Temos outros, se eu não me engano, hein? Vamos simplesmente mexer O caverninho tá esquecendo de mexer nas coisas Você mexe, eles ficam no mapa Depois de um tempo, ó Quando a gente pegar o código, a gente volta aqui Caverninha, cuidado O cara tá vindo, tio Rapaz, ele tá por aqui Ele tá vindo por aqui Se ele abrir a porta aqui, a gente vai ter que voltar, ó mais pavoretas se o que que eu disse? O caverninha tava pressentindo Acertou Tranquilo, Vamos somente olhar o mapa Rápido! Ó, oh, o Cavernet até passou da sala tio, oh, meu deus, até Mas, é tanta emoção Rapaziada, deu sorte Que o, tipo, o Boot Nelson não veio aqui hein Boot Nelson não é bem vindo na sala da Stars. e o que que acontece? Vou mexer no computador aqui, tem muita sorte Agora podemos hackear o sistema, hein? Ó. Como é que é era esse? Peraí, eu acabei de usar meu USB Bento. Ah, acho que eu tirei ele. Foi, foi, rapaz! Vamos usar o USB aqui? Abrimos a porta. Rapaziada, é, os caras podiam deixar uma bolsinha pra nós aqui, hein? Ó, oh, Falcão Relâmpago, tio. Nada mais nada menos que o Pistolador. O Temido. Ué! Rapaziada, não fique feliz que estamos no hard. E só tem poucos tiros. Vamos deixar pra chefão algo assim. Carta a agentes da Stars. O que acontece? Aos meus amigões da Stars, como anda a vida aí na velha delegacia? Se virando com o velho Arms? Eu acabei de voltar de um encontro com uma gata. Vocês imaginam o que a gente ficou fazendo debaixo do guarda-chuva enorme dela. O que acontece? O cara é astuto, hein? Vamos se ligar. A Europa é incrível. Um mês só não chega nem perto de ser bastante pra ver tudo. Talvez eu prolongue minhas férias por mais seis meses. Rapaziada, prolongar suas férias por mais seis meses é uma coisa boa, hein? Barry, nem pense em vir pra cá. Não quer fazer as bonitinhas chorarem. Quer? Então, deixa as gatas pra mim. Dil, se a Claire tentar entrar em contato com você, pode dizer a ela que eu tô bem. Chris Redfield, 29 de agosto. Rapaziada, é a carta do Chris, beleza? Estamos nada mais, nada menos que, talvez, emprestando o seu pistolador. E o pilantra, nem pra avisar a Claire que tá indo pra, pra Europa, a irmã dele procurando ela, ele, igual uma louca. Pera aí, rapaziada, a gente já usou o distintivo. O caverninha tem a, a impressão... Pera aí, tem como colocar de volta, né? Ó, oh, tem como colocar de volta. Você lembra que tinha uma... Lá perto dos, dos cachorrinhos, no, no esgoto, tinha um local que tinha um orifício desconhecido, propício para colocar isso? Não tô lembrado, não. P pode ser que, que cabe ali, hein? A gente pode equipar a arma, não sei se é a pistolinha, a ou, ou pistolador. Vamos ficar espertos com esse tipo de coisa, hein? Beleza. Rapaziada, não tem como salvar. Vamos simplesmente ver a nossa rota. Vamos decidir o que fazer daqui pra frente. Rapaziada, é, lá embaixo, o Caverninha deixou munição aqui, hein, deixou alguma coisa aqui que tá em vermelho ainda a sala. Temos esses corredores ainda todos em vermelho, super arriscado de ir lá sem salvar o game, beleza? No segundo andar, temos ainda essa granada aqui que dá pra pegar e na volta temos essa munição. A sala dos chuveiros tem o código que a gente acabou de apertar nele? Rapaziada, é, acho que a gente vai ter que revelar as fotos, hein? Vai lá e vê! aí, eu tô indo pro lado certo, aí, Tô indo pro lado errado, Chufa. Ó, o Licker tá aí, se ele, se ele, se ele cair pro chão já era Rapaziada. Nossa senhora, pensa num brioco Altamente suado aqui, tio Ai, que delícia O problema é que o tiozinho tá aqui, tio. ó Tá na cola Tá na cola, e aí jogo? O cara tá vindo Olha, quero capaz de lançar da Starge de novo Pera, ele entra aqui? Rapaziada. Entra aqui dentro, Leon oh, Ele entrou Rapaziada, tem uma péssima notícia Temos que ir aqui na prisão Beleza Esse local é altamente periculoso o Caverninha simplesmente está ferrado, tio Porque ele não teve nada pra salvar Co Ixi! E não tem munição Vamos ver se a gente consegue combinar e Fazer alguma coisa Para obter munição Mas se o Caverninha falhar simplesmente vai ter que recarregar o jogo Vamos perder a bolsinha E vamos perder tudo que a gente conquistou Nesse querido momento O que que acontece, rapaziada? O Caverninha tinha certeza que tinha, tinha um negócio pra salvar, hein? Pô, oh, meu Deus, vamos olhar direito aí, que o Cavani tá, tá altamente querendo salvar esse jogo, hein. Beleza, vá lá embaixo. Rapaziada, vamos ter que facar o Marvin, hein. Acho que não vai ter outra, outra opção. Se ele ficar enchendo o saco ali, a gente vai ter que facar ele. Rapaziada, ele é agressivo, hein. Rapaziada, temos muita pólvora, mas temos apenas uma de Pegando essas duas peças. Beleza, rapaziada, armado até os dentes, que a gente não pode morrer, tipo... Pistolador e tudo mais. O bicho vai pegar, meu filho. menina não promete nada, hein, tio. Essa parte aqui vai ser lazareta. Vamos simplesmente voltar à prisão. Você me lembra desse caminho aqui, né? Peraí. Mapinha, VAP. Pera, vamos continuar por aqui? Espero que aquele Loki tenha parado de andar Deve ter cansado, tio Deve ter parado pra tomar pelo menos um café Não é possível Beleza, aqui A gente deixou uma coisa pra trás Vou simplesmente dar uma olhada aqui Rapaziada, não cabe nada, tio Deixou pra trás ou não deixou Não cabe mais nada Rápido. Não é por aqui, caverninha Vap Ô, oh, louco O jogo simplesmente ferrou com nós agora O Boot Nelson apareceu do nada, tio Nas cinzas Se tiver Loki aqui já era Será tem um item que dá pra combinar? Alguma coisinha aí? Ah, o Boot Nelson ele não entra aqui Ele dá meia volta Ó oh. Ele dá meia volta, tio É saldo do amor Para a nossa alegria, hein Vamos andando, tipo, vamos andando Rapaziada, vamos ter que ir na moralzinha aqui Não pode correr, senão o Botinel se escuta e já era Acho que ele subiu, hein, se ele subiu já era Beleza, dá isso, dá nisso, sei, pro lado errado. Será que aqui. Beleza, aqui dá pra cortar caminho. Tranquilamente. A gente abaixa aqui. Ó. relembrando que era só pular esse portão que zerava o jogo, hein? Vamos ficar esperto, hein, ó. Essa arminha na mão. Esse lock morde super ardido. Não é bom brincar com ele. Não. Mais um monte de lock aqui Outro entrando Pô, minha perdi a faquinha Rapaziada, vaza, vaza Tamo inteiro ainda Nossa senhora, tio Pai, tem mais uns 50, tio, ali dentro Beleza, rapaziada, não vai ter como voltar ali O caverninha tá cada vez mais ferrado Estou com apenas duas plantinhas O caverninha pegou arsenal da treta mas não lhes garanto nada Mas aqui a gente já pegou tudo Temos que ir lá pra prisão, tio Vamos pra prisão oh, meu... é... Tem que passar os um cachorros? Oh, meu Deus! Pai, esquece, esquece, queima o videogame oh, Volta, tio, volta E aí? Como ele vai passar aqui? Pai, a gente tem que cruzar aquela parte ali Esquece, jogo Quantos tiros o tem? Deixa eu só caberninha ver quantos tiros tem. 52! Beleza, vamos bicudar esses cachorros, Loki. Ô meu, ele tá na portinha, hein? Jesus é sala Deus. do amor, né, João? Fala que é sala do amor. Será que eles entram aqui? Rapaziada, <risos> <ela. risos> vamos ter que usar essa técnica aqui, tio. É nóis. ele é um por vez. Badelé é hard, tio. É hard. Um já foi. ó, Pega eles, tio. Pega eles. Ó. Oh. Ó. Oh. Pô, oh, tem mais dois ou tem só mais um? Vai ter mais dois, hein, jogo chato? Vamos carregar aqui né? antes de mais nada, só só pra ter certeza. O oh, oh, cachorrinho, tem a cara na hora certa. Rapaziada, será que já foi todos? Rapaziada, não vai ser nada. O QUE? Quer é mais um? Ah, o jogo. Pera aí, tio. Cachorro. Rapaziada, tinha mais um escondido, tio. Oh, Leon. Rapaziada. Ô oh, jogo, Pinadra. Estou cansado, tio. Estou estressado, tio. Por que colocar no hard? Vai jogar o jogo no hard, rapaziada. Vamos simplesmente com amor, tio. Ah, meu Deus, vão cair. Ó. vou oh, pendear minha franja aqui, que agora eu tô nervoso, hein? Rapaziada, não adianta nada, não. Não adianta nada. Por quê? Tem mais ou menos 800 zumbis aqui dentro. Mais ou menos um milhão e de... meio. O caverninha tá sem faquinha, pra te avisar. Esse lock aqui tá com sintomas de não estar totalmente morto. Ó, tem muito lock aqui. Carrega a escopeta. Beleza. Rapaziada, com certeza tem item secreto aqui. Só que quando o caverninha abrir a cela aqui, vai vir todos esses lock junto. O que será que tem aqui dentro, tio? Se tivesse uma bolsinha, o caverninha arriscava a sua própria vida, Mas é muito zumbi, tio Pistolador Deixar o pistolador aqui de jeito, tio Temos seis tipos de pistolador, hein Será que vai ter como? Beleza, antes de mais nada Temos que fazer esse código aqui É um código de eletricista profissional Que o Cavernier também possui qualidades Beleza, rapaziada Ó, temos o Positivo e o negativo passando Por aqui Agora temos que alimentar o cabinho roxo Rapaziada, o que o Caverninha não lembra, hein? V vamos simplesmente ir tentando Será que era pra cá? Paiado, tamo ligando a paradinha aqui, beleza Ah, tem que ir pra cima, Oh, quase deu em jogo Peraí, o que mais tinha que fazer? Beleza, esse cabo e esse aqui tem que estar tá ligado Rapaziada, é aqui, ó É aqui O jogo deu certo já? Deu não? Ô louco, o caverninha ligou tudo Beleza, rapaziada O que que acontece? Cartinha Benta Cartão Bento Huh? Yeah, but that doesn't explain the rumors about the orphanage. I, I just find it way too coincidental Umbrella is one of the benefactors. You told me this interview was about the new scholarship Umbrella setup. <laughs> Não ninguém Eles querem saber sobre o about the G E grande fucking sinkhole cidade, que, por exemplo, vai para o seu laboratório Agora, você vai falar comigo? Ou você vai... A entrevista está terminada. Beleza rapaziada, você viu que tem um orfanato secreto ali que eles fazem de laboratório. E o Leon altamente descobriu... Ou seja, se o tiozinho... ou oh, meu, não, um sprayzinho, hein? Oh meu, na hora certa. Se o tiozinho da... da... O, o, o Nelson odiava ele, imagina agora. Beleza, o recado do bem. A delegacia está cheia de monstros, dá pra ouvir eles daqui. Só que não são os zumbis que me dão medo. Codinome Tirano, a arma biológica suprema desenvolvida em total sigilo por esses malditos. E pensar que essa coisa deve estar andando por aqui. O que que acontece... Provavelmente mandaram ele eliminar as testemunhas Rapaziada Rapaziada, explodiram o, o tiozinho ali Ficou altamente com esses sintomas Que que acontece? Rapaziada, eu nunca levei uma mordida no Caution um aqui no No Hard Que que acontece? Eu vou, vou ter que tomar esse Coscark aqui, aqui Temos mais duas plantas inteiras pra tomar Beleza, temos 10 tiros 3 tiros De magnetas E 5 tiros de escopeta O coração do caberninho já tá explodindo aqui Rapaziada Beleza. Vamos deixar os Loki vir. Será que tem como abrir essa portinha aqui? Antes de mais nada, vamos ver aqui. Abriu, tio. Abriu. E aí, o que, que tem aqui dentro? Ah, tem só o tiozinho. Só isso. Pera aí, tiozinho. Rapaziada, o Linho passa de boa aqui, hein? Rapaziada, deve ter um item super secreto aqui dentro. Rapaziada, será que tinha item ali? Meu Deus, peguei a arma errada Era escoprita Nossa, abraço duplo Abraço duplo Outro esperando pra comer Beleza, rapaziada, deu uma sorte É spray, tio, passa gelol Rapaziada, peguei, gastei uma munição de De Magnelson Tô vivo, tô vivo Beleza, tá de boa Tá de boa, tio, tá de boa Tem mais um, tem mais um Sai! Usa. Ó, oh, meu Deus, não deu tempo de usar. Rapaziada, tem como continuar? Não. Tem como continuar na mesma parte, sem gravar? Nunca nem vi que dia foi isso. Rapaziada, se tiver como continuar daqui, tá lindo o jogo. Não vou nem gravar mais, Silvio. Oh, Ô, meu Deus. Voltou tudo. Rapaziada, o que, que acontece? Por, por aqui acaba a nossa história.